como nenhum de nós ousasse apartá lo o visitante prosseguia, ao passo que rija tristeza ensombrava nossos corações. Não mais terei filhos junto a mim, deixando de zelar pela família até o final... Rejeitando a meio do caminho a honrosa incumbência de chefe do Instituto do Lar, pelo céu concedida no intuito de me fazer ascender em méritos, coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades nessa próxima existência de constituir um lar e ser novamente pai. Não obstante... A fim de ressarcir a feia atitude contra Zumir e meus filhos, prometi a Maria, mãe boníssima do meu Redentor, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino. Envidar todos os esforços quando na terra, no sentido de amparar crianças órfãs, levantar de qualquer modo abrigos que agasalhem a infância e tornar-me o zelador dos pobrezinhos como seria de filhos por mim gerados. Será o meu ideal na existência expiatória, a que não tardarei a regressar. — Praz aos céus que suspendas os teus abrigos para a infância desvalida, antes que a ruína financeira te cerceie as possibilidades futuras, amigo Jerônimo. Interrompi eu, surpreendido com a coragem que transparecia de suas asserções. Praz aos céus, amigo, porque, antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de tornar-me a rimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos de meus filhos, votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura, estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitarem de minha parte um resgate à altura, seja a custa de que sacrifício for. Novamente, aparteou o irmão Ambrosio elucidando cautelosamente. Sim, praza aos céus que, seja no apogeu das possibilidades monetárias ou no ocaso das mesmas prosperidades, seus pensamentos e sua vontade se não desviem da rota reabilitadora que resolveu palmilhar. No momento, é o nosso penitente animado das melhores intenções. Todavia, Dependerá da sua força de vontade, da permanência nos bons propósitos que agasalha, a vitória das realizações pretendidas. Geralmente o espírito, uma vez reencarnado, deixa-se embair pelas falaciosas atrações do meio ambiente a que se vê submetido, esquecendo compromissos de honra assumidos na espiritualidade, os quais muito conviria ao próprio que os esquece, serem cumpridos à altura da importância que representam. Mas, se vontade firme de vencer impulsioná-lo perenemente, sobrepondo-se às influências deletérias do mundanismo egoísta, Será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis, os quais procurarão impeli-lo para a frente por meio de inspirações sadias, embora discretas, auxiliando-o segundo a lei de solidariedade, estabelecida no intuito de fraternizar o universo inteiro. Suponhamos que Jerônimo venha a descurar-se das promessas feitas ao reencarnar. que sucederá? Interroguei, apegada ao azedo critério de repórter pessimista. A consciência inquietá-lo-á perenemente, e, mais tarde, regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra, compreendendo, ademais a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. Esperamos, no entanto, que tal não aconteça no caso em apreço. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido, a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. Subitamente, em meio do rápido silêncio que se verificou em seguida, Belarmino cujos sentimentos delicados o leitor já teve ocasião de apreciar, levantou o olhar interessado para o futuro capitalista do Porto e interrogou-o afetuosamente. — Que notícias darás aos amigos da tua margaridinha? Transportou-se sempre para o Brasil? E, Albino, continua na prisão? Sua majestade interessou-se por ele realmente? — Ah, sim fez o inconsolável pai suicida como se houvesse vibrado acordes pungentes nas mais sensíveis cordas do seu coração. Estava mesmo para vos participar ao vísceras. Nunca mais pude visitá-los como sabeis, por não me permitir a situação moral apaixonada capaz de muitas indiscrições. No entanto, estou seguramente informado de que Margaridinha, chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto e probo, que lhe ofertou afeição leal e um nome honrado. Louvado seja Deus! Que bem faz a minha alma o dar-vos esta notícia! Quanto a Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques; Corresponde-se assiduamente com seu amigo Fernando, que o tem aconselhado muito honradamente, que todos os esforços envidou para favorecê-lhe meios honestos de viver, instruindo-o ainda ademais na ciência dos espíritos, da qual é fiel adepto. Casou-se também há pouco mais de um ano com bonita morena portuguesa africana e agora é pai de duas lindas gêmeas recém-nascidas. — Tu os vês de certo, a Jerônimo, se bem os não visites? Interroguei, partilhando a saudade que transparecia de suas expressões. — Sim, amigo Botelho, vejo-os por meio dos aparelhos do irmão Santarém, e é como se os visse de bem perto e com eles falasse, pois isso me é permitido. Quanto a Zulmira, cúmplice infeliz dos meus desatinos, termina sua desgraçada vida amparada pelas duas filhas mais velhas, as quais não se negaram, mercê de Deus, a socorrê-la quando as procurou. Tentou interceptar a ida de Margarida para o Brasil sem o conseguir. Pobre Zulmira, amava tanto meu Deus. Fui o responsável por suas quedas. Também a ela devo reparações, que mais tarde proverei com o favor do céu. Dois dias depois, Roberto de Canalejas voltou a visitar-nos de posse de um convite de irmão Teócrito para, à noite, atendermos a reunião solene a realizar-se na sede do departamento hospitalar. Tratava-se, dizia o moço Canalejas, de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros em busca das reparações para os serviços do progresso. Dos bairros anexos aos hospitais, seguiriam antigos tutelados a assistirem ao importante conclave que a todos profundamente interessava. Como será fácil entrever, a movimentação era intensa, nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviavam contingentes de espíritos considerados aptos ou necessitados dos prédios terríveis da renovação carnal expiatória, devido ao crime da maior infração da criatura à face do seu Criador. Pela primeira vez, penetrando a sede do departamento onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estruturação interior do mesmo, a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos éramos gentilmente encaminhados a vasta e modelar sala de assembleia, a maneira de câmaras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós outros os tutelados, cabendo o nível aos diretores, como em anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário, não destituído de magnitude, singular palor iluminado, que se diria jorrar do exterior, irisando o ambiente de miríficas gradações branco-azuladas. Pouco a pouco encheu-se o recinto. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas ou tribunas, como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, se não era social a diferenciação existente, era-o, não obstante, moral e vibratória, o que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Enquanto conosco assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do seu diretor, isto é, de Teócrito, a tribuna de honra situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas, com estes fraternalmente ombriando Quais modestos espectadores? Assim foi que, entre os primeiros, notamos a presença do padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre. De irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento. De irmão João, o venerável ancião, guia paciente caridoso da triste falange do manicômio, todos ladeando o diretor do departamento, responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré, ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, exceção feita de Romeu e Alceste que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. De longe podíamos bem distinguir a claridade argentea que descia de majestosa cúpula alguns antigos companheiros como Jerônimo, cabisbaixo e pensativo, e como Agenor Penhalva, o obsessor convertido sob cuidados de Padre Anselmo e Olivier de Guzmã, depois de trinta e oito anos de pacientes esforços, e cujas feições severas, duras, dir-se-iam traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível. Em meio à augusta simplicidade, no entanto, foi que se desenrolou a máquina-cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da Terra. Prazo aos céus que, um dia, os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar, quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna em a qual se resolveriam destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Efetivamente, Teócrito levantara-se, deixando irradiar do semblante fino quase translúcido, um sorriso amável para seus pupilos, como se muito fraternalmente o saudasse, e, depois de aceno afável, começou instilando novos anseios de vida em nossas almas, rejuvenescimento para a peleja do porvir, que vinha anunciar. Nós vos saudamos, diletos pupilos, Caros irmãos em Jesus Cristo, e é em seu nome excelso que vos desejamos a gloriosa conquista da paz. A voz do insigne diretor, porém, ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, o qual entendíamos como se se tratasse da sua voz, chegava ao nosso entendimento doce e murmurante quase confidencial. No entanto, a grande assistência ouviu nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Espanhóis afirmaram mais tarde que o orador falara naquela noite em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecidas desde a infância, o que muitos comovia e sensibilizava. Nós, os portugueses, porém, contestáramos, pois o que ouvirmos fora o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave e terno linguajar das plagas nativas com seus acentos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. NOTA DA MÉDIUM Mesmo entre desencarnados, somente os espíritos muito elevados poderão produzir semelhante fenômeno telepático. E sincero encantamento a toda assistência impregnava de lenientes emoções. Ele, não obstante, prosseguiu. Não sois estranhos, meus amigos, ao móvel da presente reunião. É o vosso futuro que aqui se delineia, o destino que vos aguarda que será consertado em programação que devereis não apenas conhecer, mas, acima de tudo, estabelecer e aprovar. Desde o dia em que os umbrais desta colônia correcional se descerraram, por ordens do alto, a fim de vos recebermos e hospedarmos, tendes vivido entre as alternativas de um hospital ou presídio. Em vosso próprio benefício fizemos, porém, para que mais fundas não se tornassem as vossas desgraças, mas ríspidas vossas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente vos teriam absorvido totalmente, por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado que partiu à vossa procura, ansioso por vos trazer ao apresco. No entanto, hoje tenho para vos participar que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vós, aprisionando-vos por impositivos de severa proteção e vigilância, Descerram-se agora, permitindo-vos liberdade. Sois livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo quanto a estes hospitais e a estes presídios competia tentar a fim de vos auxiliar na emergência crítica em que estáveis embaraçados, foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem no vosso trajeto, Novos afazeres e condições de vida reclamam da vossa parte atividades e energias que sinceramente desejamos, sem esmorecimento nem tibieza. Pois já tereis bem compreendido que jamais, jamais haveis vez de morrer. Jamais conseguireis desaparecer da frente de vós mesmos ou da frente da criação ou do universo. E isto acontece porque sois criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Em vós reside a vida eterna daquele que vos concedeu a glória de vos criar a sua semelhança, o que equivale dizer que sereis como ele é por toda a eternidade. Vede que... Possuindo vida eterna, finalidade gloriosa, reclama a vossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano senhor do universo mantém a intensidade da sua glória. Para que, pois, a vez de recalcitrar contra a vossa origem divina? porque se inferiorizar a criatura na desobediência contumaz às leis imutáveis da criação se no seu cumprimento é que encontrará os verdadeiros motivos para se sentir honrada assim como a felicidade porque tanto se empenha e suspira a alegria a paz a glória e morredora vosso suicídio para que vos aproveitou Apenas para vós próprios demonstrar o grau da ignorância e da inferioridade em que laboráveis, presumindo possuir muito saber e muita ciência, apenas para distender vossas amarguras a longitudes incalculáveis para o vosso raciocínio, quando seria muito mais suave, porque meritório, o acomodar- vos aos impositivos da lei, que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao Espírito para o progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que é depositário. Que vos sirva a amarga lição da experiência, meus amigos, que as lágrimas vertidas por vossas almas, inconsoláveis em presença da realidade que vintes contemplando se perpetuem nos refolhos das vossas consciências como salutar advertência para os dias por vindouros, quando, renovando experiências que deixastes fracassar, praticardes as sublimes tentativas da reabilitação. Participando-vos a liberdade que por lei vos é outorgada, referimo-nos ao direito que tendes de por vós mesmos e sob vossa responsabilidade, tratar dos interesses próprios, presidindo com vosso próprio raciocínio os destinos que vos aguardam. Sim, sois livres de escolher o que melhor vos parecer. Recebestes, onde até agora estagiastes, elucidações convenientes que vos permitem o critério da escolha quereis retornar à terra imediatamente tomando novo fardo corpóreo vós cuja razão devidamente esclarecida concluiu pela necessidade imperiosa indispensável da terapêutica reencarnacionista única que vos conduzirá à cura definitiva dos complexos que vos têm afundado nos pantanais de irremediáveis amarguras? Tendes liberdade para fazê-lo, uma vez que estás para tanto preparados. Preferis ficar e cooperar conosco durante algum tempo, dilatando a época do inevitável retorno ao orbe terráqueo, seja aprendendo a servir no corpo de nossa milícia, seja desenvolvendo faculdades de amor no aprendizado fraterno de catequese, as falanges obsessoras que infestam a terra e o invisível inferior, ou no auxílio prestativo aos nossos hospitais. Enfermagem, isto é, assistência benemérita de caridade e consolo fraternal, vigilância, etc., tendes autorização para escolher. Nosso campo de ação é intenso e muito vasto, e nas fileiras da nossa agremiação, bem recebido será o voluntário que, amando o Senhor, respeitando suas leis, desejando trabalhar e servir para progredir, submetendo-se aos nossos princípios e direção, se for inexperiente, quiser colaborar para o engrandecimento do bem e da justiça. Vede, Joel, a quem tanto quereis, para que entrou em vossas condições. O amor de Jesus converteu-o em ovelha pacífica, e apesar do muito que ainda terá de experimentar na terra, como resultante do infeliz gesto que preferiu, em meio da jornada que convinha vencer, quanto amor aos seus irmãos sofredores sabe ele ofertar, quantos gestos nobres e meritórios todos os dias distribui entre aqueles que lhe são confiados a vigilância? Porventura desejais aqui ficar, sem coisa alguma tentardes para o benefício próprio, perambulando de departamento em departamento, observando fatos presos a um círculo vicioso de contemplação improdutiva, ou entre o invisível inferior e a terra, arriscando-se a perigosas tentações, inativos, ociosos, a exercerem a mendicância do astral, sem algo de meritório praticar, Conquanto incapazes da prática do mal, uma vez que não sois maus. Não nos oporemos, tampouco, Conquanto, com todas as forças da nossa alma e todo sincero empenho dos nossos corações, Vos aconselhemos que assim não procedais. É que isto redundaria em agravos penosíssimos para a vossa situação, Em angústias evitáveis mas que se prolongariam em estados insustentáveis, que vos cumulariam de desvantagens amargosas, de incertezas e responsabilidades, que muito conviria evitardes. Ou, de outro modo, desejareis prolongar a permanência ao nosso lado, a fim de vos iniciardes nos conhecimentos superiores da vida, consagrando-vos aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação, só possível após os resgates a que vos comprometestes com a própria consciência? Sede bem-vindos, ó amigos, e aprenderei com o mestre dos mestres os primórdios que vos têm faltado, e recebei em seu nome os elementos com que vos fortificareis, para a consecução dos ideais de amor, de justiça e de verdade. Muitos de vós presentes a esta Assembleia se encontram habilitados para esse curso preparatório. Para outros, porém, o momento ainda não chegou. Suas consciências segredalizam o caminho a seguir, sem que nos constranjamos a proferir-lhes os nomes. Mesmo aos habilitados, todavia, nada obrigará a aceitação do convite que ora foi feito. Aceitá-lo-ão, se o quiserem, por livre e espontânea vontade. Murmuração discreta percorreu a assistência. Era que admirávamos a caridosa sutileza do método posto em prática o qual inibia uns e outros de nossa falange de se julgarem favorecidos por qualquer superioridade, uma vez que não podíamos avaliar os ditames das consciências uns dos outros, assim como aboliria a suposição de predileção por parte dos mentores. Teócrito continuou depois de uma pausa. Ser-vos-á concedido o prazo de trinta dias para meditardes deliberadamente sobre o que acabais de ouvir. Pois, conquanto estejais há bastante tempo doutrinados e esclarecidos para tomardes por vós mesmos a decisão que vos convém, a tolerância manda que vos acautelemos com ainda algum tempo de meditação, a respeito das tentativas futuras. Durante esse prazo, diariamente sereis atendidos na sede do departamento, caso desejeis informações e mais esclarecimentos no que vos disser particularmente respeito. E podereis, sem constrangimentos, expandir-vos com aquele que aqui vos receber, porque falará ele em nome do Divino Pastor, e ainda porque vos conhece em todas as particularidades e sutilezas, lendo em vossas almas como num livro fácil. Outro sim, sois convidados às reuniões que para vós se realizarão neste mesmo local, nas quais trataremos de tudo quanto, de modo geral, vos possa esclarecer, instruir, e reanimar para o futuro a que sereis impelidos pelas vossas afinidades pessoais. Esgotado, porém, o prazo concedido, participareis à diretoria da instituição, a que estáis filiados, das resoluções tomadas, prontificando-se ela, então,